Bom dia a todos, hoje eu faço esse vídeo a respeito da manifestação do Bolsonaro em tom de denúncia falando das anistias, das reparações de anistia né, em virtude da ditadura Segundo ele são 9.9 bilhões em gastos para 39.370 pessoas esse valor dividido pelo número de anos desde a lei né, e pelo número de prestações durante um ano é, totaliza na média R$ 1.137,83 é dizer definitivamente não é uma indenização alta para quem perdeu seu emprego, foi preso, torturado, foi pro exílio para clandestinidade. Eu gostaria muito que o nosso presidente, né, prestasse atenção que esse é um processo de 40 anos e que essas pessoas já estão morrendo. Era muito melhor se ele fosse fazer economia, reduzir as aposentadorias especiais de né, militares, policiais, se ele cortasse os privilégios dos deputados, se ele nomeasse menos laranjas. É qualquer Dinheiro, qualquer tostão para privilégio é muito, qualquer dinheiro para direito é pouco.